Eu estava navegando pela internet até quando eu comecei a pensar e me perguntei Mano, verdade, cadê a Bel? Hey guys, como vocês vão? Eu vou bem, na verdade eu vou bem até demais E como você viu no título, na capa Além do mais, você viu no meu Twitter E além do mais, você viu no início desse vídeo Cadê a Bel? Porque... Bom, a Bel aconteceu um, há mais de um mês de atrás, eu não tô querendo ressuscitar o conteúdo, porque, bom, eu não comentei, e além do mais, eu tava pensando, e realmente, eu pensei, cadê a Bel? Eu não sabia onde ela tava mais, e olha que eu acompanhei o caso dela por completo, sabei, eu soube de tudo que aconteceu, e, bom, eu percebi que a gente se esqueceu dela, Bom, a gente se esqueceu e a gente não sabe se nada foi feito, porque é completamente doido o caso da Bel para meninas. Foi até para o Ministério Público, sendo o caso de Ministério Público, para sair de uma delegacia e sim para o Ministério Público, para todos verem, sendo um assunto mundial. É... Por isso que o nome público é pesado demais esse caso. Depois do que o repórter fez isso aí, ele depois não. Nunca mais falou nada sobre a Bel para meninas, e hoje em dia ele também não tá falando nada. Bom, mas para quem não sabe, aconteceu há muito tempo atrás, praticamente um mês, que no YouTube, uma menina é, chamada Bel, de 13 anos, parecia que tava, tava sendo suposto de maus-tratos que a adolescente recebia da mãe, né? O nome, a M Mãe Fran... E, bom, como fazer a filha lamber uma mistura de bacalhau com leite e quebrar um ovo em sua cabeça ou dizer a, a menina que ela seria adotada? Mano, coisa pesada demais em um canal de 7 milhões de inscritos. Então, bom, eles fizeram uma hashtag... #hashtag Salvem Belo pelo meninas e o caso ganhou notoriedade principalmente no Twitter virando manchete em alguns veículos de comunicação que noticiaram o envolvimento do Conselho do Telar e do Ministério Público. Então veja aí que os vídeos que continham essas cenas fortes é, tinham sido retirados do ar em um vídeo recente, né? Os pais da Bel, né? Eles disseram que iriam privar os vídeos do canal, que a filha aparece e chamam a repercussão em torno do canal de monstruosa e covarde. Então, bom... Bel para Meninas, ou Fran para Meninas. essa Esse canal dessa família tem, tem quatro canais e já é muita coisa e ganha muito dinheiro, principalmente com canais muito grandes. E, bom, há seis anos atrás foi o início do canal e deu pra ver que a filha se divertia, a Bel. Ela se divertia brincando com a mãe, mas o tempo foi passando e ela foi ficando maior e os mesmos vídeos que são postados, que eram postados já seis anos atrás, são postados hoje em dia. Então, como se a filha não tivesse crescido e que tudo que é, acontece na vida da família são os fãs que decidem. Bom, e se é até triste pensar por esse lado, que seria bom tudo isso ia acontecer e como eu acabei de dizer, a, os pais da Bel disseram que iam privar os vídeos do canal em que a filha aparece e e fazia repercussão em torno do canal, né, e, então eles iam todos esses vídeos, e, bom, logo depois disseram que uma suposta notícia disse que não foram os pais da Bel que escolheram retirar os vídeos do ar, e sim o conselho do Telar, mas, bom, nos vi no canal do vídeo da Bel, voltaram os os vídeos todinho, mas diversos vídeos foram retirados Então o que dá pra ver é que foi tirado alguma coisa de lá E que eles estão querendo esconder aqueles vídeos que poderiam recuper, repercutir no canal Bom, ele fez, eles fizeram um vídeo falando sobre as fake news dos últimos dias E bom, eles foram um mês atrás e não voltaram mais E bom, vou explicar uma coisa pra vocês a internet com certeza esqueceu desse caso, de um dia para outro, algo que estava completamente em crise, que todo mundo tava querendo saber, foi esquecido por tudo. E foi esquecido bem no momento em que uma das tias da Bel fez, fez um, entre aspas, exposit da família, falando que o pai da Bel, ele vivia... É só gravando vídeos... E não ia visitar nem a própria mãe... Fazendo assim como se fosse... Você vem pra cá... Porque eu não vou pra aí, né? Se importando mais com o canal... Que seria mais de renda pra família... Mas bom... A gente sabe que... Possivelmente esses pais não tem emprego... E estão querendo sobreviver pelo Youtube... Por mais que o próprio canal se chame Bel... Todos os vídeos são apresentados pela mãe... Então... Isso não é meio esquisito... Que tá até meio estranho Bom, eu não comentei sobre isso no canal Mas me chamou a atenção Porque eu me lembrei recentemente E essa tia fez uma Post tão grande Que todo mundo ficou calado Depois Mano a gente não sabe uma resposta definitiva Se eram os pais que estavam mentindo ou se, ou se era a própria tia deles que estava mentindo Porque a Bel também, a própria menina que está se, tá sendo, bom, um, tecnicamente o um alvo disso tudo Não se pronunciou E no vídeo em que eles explicavam sobre as fake news, né? Que eles, supostamente, fake news Eles falavam que a Bel estava muito triste, essas coisas, mas... Os, vídeo da, os vídeos do canal da Bel, da, da Fran para meninas, da Fran, Bel e, Min, e Nina, e Fran e Mal Mal sumiram. Eles não postaram mais vídeos há mais de um mês, já há dois meses. Então, eles sumiram e não vão voltar mais, porque eles sabem que a repercussão já aconteceu. E isso vai ficar marcado na vida de muitas pessoas. E, bom, eu acho muito interessante como o pessoal esqueceu do caso da Bel... Que é um caso que tinha tudo para ser espetacular e conseguir dar uma resposta. Mas até o próprio governo não se pronunciou mais. Então é como se o a casa da Bel tinha se esquecido só porque ele sumiu das redes sociais. Tem muitos casos sem resposta até hoje que ninguém sabe o porquê. Por exemplo, a gente nunca vai saber o que aconteceu com a Jojo depois que eu fiz aquele vídeo. Ou com qualquer outro youtuber que fez. A gente não vai acompanhar mais ela, a gente vai como se tivesse esquecido que aquele caso ocorreu. E os únicos locais onde você pode ver, notícias na web, ou até mesmo vídeo no YouTube. Então, bom, eu tô aqui para fazer esse vídeo da Bel, explicando o que, que aconteceu. E, bom, eu espero uma coisa. Um caso só deve ser esquecido quando ele for resolvido. Porque quando ele não for resolvido, vai dar tudo errado e nunca vai dar certo. Se era realmente isso que os pais pensavam, em fazer a menina comer uma mistura com cebola, remédio, e jogar na cara dela, ou pedir para os outros escolherem o material dela e não ela própria. Vocês não acham que isso é abuso infantil? Bom, essa é só minha opinião. Muito obrigado por me assistir até aqui. Abraço.